Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nessa aula, vamos conversar sobre o princípio de Le Chatelier e a variação de concentração. O princípio de Le Chatelier diz que, se uma tensão é aplicada a uma mistura de reação em equilíbrio, a reação líquida vai ocorrer na direção que diminua a tensão. E uma coisa interessante é que a variação na concentração de um reagente ou de um produto é uma forma de colocar pressão em uma determinada reação em equilíbrio. Por exemplo, vamos considerar a reação hipotética em que o gás A se transforma em gás B e vamos dizer que a reação está em equilíbrio. Aí, repentinamente, introduzimos um estresse aumentando a concentração do reagente A. De acordo com o princípio de Le Chatelier, a reação líquida vai ocorrer na direção que diminua o estresse. Como aumentamos a concentração de A, a reação líquida vai se mover para a direita, a fim de diminuir a concentração de A. Vamos usar aqui alguns diagramas para que a gente possa entrar em detalhes de como a reação vai para a direita. Nesse diagrama, nós vamos simbolizar o gás A por partículas vermelhas e o gás B através de partículas azuis. Para essa reação hipotética, a constante de equilíbrio é igual a 3 a 25 graus Celsius. Vamos começar nosso problema buscando determinar o quociente de reação. Como sabemos que C é igual a... Bem, nós determinamos isso a partir da nossa equação balanceada. Vamos ter aqui a concentração de B elevada à primeira potência dividida pela concentração de A, também elevada à primeira potência. Vamos calcular as concentrações de B e de A aqui para o nosso primeiro diagrama de partículas. B é representado pelas esferas azuis e há três esferas azuis aqui. Se cada partícula representa 0,1 mol de uma substância e o volume do recipiente é um litro, como temos três partículas, isso seria 3 vezes 0,1, que é 0,3 mol dividido por um volume de um litro. Então, teremos 0,3 molar. Portanto, a concentração de B é 0,3 molar. Para A, temos uma partícula, então vamos ter 0,1 mol dividido por 1 um litro, que é 0,1 molar e 0,3 dividido por 0,1 é igual a 3. Logo, Qc nesse momento é igual a 3. Observe que poderíamos apenas ter contado nossas partículas, três azuis e uma vermelha. Aí, bastaria dividir o 3 com 1. Isso teria sido um pouco mais rápido. Enfim, Qc é igual a 3 e Kc também é igual a 3. Eu deveria ter escrito um C aqui. Quando Qc é igual a Kc, temos que a reação está em equilíbrio. Como visto, nesse primeiro diagrama de partículas, como Qc é igual a Kc, temos que a reação está em equilíbrio. Agora vamos introduzir um estresse em nossa reação de equilíbrio. Vamos aumentar a concentração de A. Então, aqui, vamos adicionar quatro partículas de A à mistura de reação em equilíbrio. O segundo diagrama de partículas mostra como a reação se parece logo depois de adicionarmos essas quatro partículas vermelhas. Repare que começamos com uma partícula vermelha e adicionamos quatro. Sendo assim, agora há um total de cinco partículas vermelhas, mas ainda temos as mesmas três partículas azuis que a gente tinha no primeiro diagrama. Vamos calcular o QC nesse momento? Logo depois de introduzirmos o estresse. Como existem três partículas azuis e cinco partículas vermelhas, Qc é igual a 3 dividido por 5, que é igual a 0,6. Como Qc é igual a 0,6 e Kc é igual a 3, nesse momento Qc é menor que Kc. Portanto, há muitos reagentes e poucos produtos. Sendo assim, a reação líquida não vai estar em equilíbrio. E, na verdade, ela vai para a direita a fim de diminuir a quantidade de A e aumentar a quantidade de B. O terceiro diagrama de partículas mostra o que acontece depois que a reação líquida se move para a direita. Como eu falei, diminuímos a quantidade de A e aumentamos a quantidade de B. Estamos indo de 3 azuis no segundo diagrama para 6 no terceiro. Estamos indo de 5 vermelhas para apenas duas vermelhas. Como visto aqui, três vermelhas devem ter se transformado em azuis para obter o terceiro diagrama específico que se encontra aqui à direita. Se a gente calcular QC para o terceiro diagrama, teremos isso sendo igual a 6 dividido por 2 que é igual a 3. Então, nesse momento, Qc é igual a Kc. Ambos são iguais a 3. Logo, o equilíbrio foi reestabelecido no terceiro diagrama de partículas. Nem sempre é necessário calcular os valores q ao fazer um problema de concentração variável de Le Chatelier. No entanto, para essa reação hipotética, é útil calcular os valores de q para entender que estamos começando no equilíbrio e, em seguida, um estresse é introduzido. Como, por exemplo, alterar a concentração de um reagente ou de um produto. Ao fazer isso, a reação não vai se encontrar mais em equilíbrio. O princípio de Le Chatelier nos permite prever em que direção a reação líquida irá, ou também podemos usar Q para prever a direção da reação líquida. A reação líquida vai continuar nessa nova direção até que Q seja igual a K novamente e o equilíbrio tenha sido reestabelecido. Vamos ver outra reação aqui como exemplo. Aqui temos a síntese da amônia a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. Que tal a gente ver aqui se a reação está em equilíbrio? Vamos olhar para isso em um gráfico de concentração em função do tempo. No equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos são constantes, e é por isso que vemos essas linhas retas aqui para a concentração de hidrogênio, amônia e nitrogênio. Vamos introduzir um estresse no sistema em equilíbrio. Inicialmente, estamos em equilíbrio e todas as concentrações são constantes, mas vamos aumentar a concentração de hidrogênio. Podemos ver isso em nosso gráfico. Então, bem aqui, há um aumento repentino na concentração de hidrogênio. Ao adicionar hidrogênio, significa que Q não é mais igual a K, e, portanto, a reação não está mais em equilíbrio. Vamos escrever isso aqui. Agora não está mais em equilíbrio. O princípio de Le Chatelier nos permite prever em que direção a reação líquida vai se mover. Como adicionamos um estresse, o estresse, nesse caso, sendo o aumento da concentração de hidrogênio, a reação líquida vai se mover para a direita a fim de se livrar de parte do hidrogênio que foi adicionado. Aí, quando a reação vai para a direita, a quantidade de amônia acaba aumentando. E é por isso que podemos ver aqui, nessa linha vermelha, a quantidade de amônia aumentando. E a quantidade de amônia aumenta porque o nitrogênio e o hidrogênio estão reagindo para formar amônia. Portanto, a quantidade de nitrogênio e hidrogênio vai diminuir. Aqui podemos ver que a quantidade de hidrogênio está diminuindo. E aqui podemos ver que a quantidade de nitrogênio está diminuindo. A reação continua indo para a direita até que o equilíbrio seja restabelecido. E isso acontece na segunda linha pontilhada aqui. E sabemos disso porque podemos ver que todas essas concentrações são agora constantes. Sendo assim, a reação atingiu o equilíbrio. Como vimos, tendo uma reação em equilíbrio, se aumentarmos a concentração de reagentes, como a concentração de hidrogênio ou a concentração de nitrogênio, a reação vai se deslocar para a direita a fim de diminuir a quantidade de um desses reagentes. Agora, se nossa reação estiver em equilíbrio e aumentarmos a quantidade de nosso produto, que nesse caso é amônia, provocaremos um estresse devido ao aumento da concentração de um produto. O princípio de Le Chatelier diz que a reação líquida vai se mover na direção que diminui o estresse. Portanto, nesse caso, a reação líquida vai para a esquerda a fim de diminuir a quantidade de amônia. Para pensar um pouco mais sobre isso, caso a gente tenha uma reação em equilíbrio e a gente diminua a concentração de nosso produto, a reação líquida vai para a direita a fim de fazer mais do produto. Ou, se diminuirmos a concentração de um dos nossos reagentes, como por exemplo o nitrogênio, nesse caso a reação vai se deslocar para a esquerda a fim de produzir mais do nosso reagente.